céus e terras passarão, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, você está vivendo no céu que você estabeleceu dentro de você, pois aqui nessa terra o seu céu se revela a você, o reino dos céus realmente está próximo, está na hora de você perceber isto então crie um novo céu entre em um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima não haverá mais morte nem pranto nem lamento nem dor pois todas as coisas passarão Apocalipse 21 versículo 4 em verdade, eis que criei um novo céu e uma nova terra, e todos os eventos do passado não serão mais lembrados, nem mesmo virão à mente. Isaías 65, versículo 17. Eis que venho em breve sua consciência, bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7 Eu sou aquele que não tem nome, mas eu assumirei cada nome ou natureza que você invocar. Lembre-se, é você, você mesmo, a quem eu chamo como eu. Pois cada concepção que você tem de si mesmo, ou seja, Cada convicção intensa que você sente internamente é a que deve se expressar como existente, pois eu sou não se engana. Deus não é ingênuo.